Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Duarte sejam muito bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. Mas vocês devem estar se perguntando quem é esse? Esse é o nosso produtor e veio assoprar conosco a nossa velhinha, porque nós estamos fazendo um o ano de canal. de canal Ontem nos Cinemas. E isso é graças a você que nesse momento está assistindo esse vídeo. E conte compartilha comenta e segue ontem nos cinemas nas redes sociais e Marcelo faz as novidades que vem por aí nossa vem muita coisa legal pessoal vai ter unboxing vai ter reviews de filmes os unbox vão estar a mil né Douglas com certeza mas e, e quantas colecionáveis pôsteres revistas a gente vai mostrar tudo a gente vai mostrar pôster revista lobby card, VHS DVD Blu-ray tudo que vocês gostam de ver aqui no canal, então se preparem. Vai ter especial Pânico, vai ter especial Hora do Pesadelo? Com certeza. Hora do Pesadelo, sexta-feira 13, pessoal, reanimados. Halloween. Vai ter Halloween e muita coisa legal aqui no canal. Então, pede para se inscreverem logo, Dunglade. Então se inscrevam, compartilhem, comentem. E sigam ontem nos cinemas as redes sociais. E parabéns a todos nós. Parabéns! a Parabéns. todos! Parabéns. Valeu, valeu! curtindo um curtindo, compartilhando, seguindo ontem nesse cinema, Nas redes sociais! E vamos lá, vamos só pra essa vela! A vela voltou! De novo! Aê! Aê! Ela voltou! Aê. Aê, aê. aê! Tá teimando, vela! Yeah! yeah.